sim Vira o livro, vira o livro, pra você. Vira assim. Não, ao contrário, assim. Isso aí. Isso. Agora vai. EBC em Tóquio, valendo. Salve, salve, pessoal, beleza? Olha, uma das novidades para essas Olimpíadas de Tóquio é o skate. E você sabe como é que surgiu o skate no mundo? Estagiário, joga o um livro de história aí. Pois é, uma das teses mais conhecidas para o surgimento desse esporte é que lá para os anos de 1950, surfistas lá da Califórnia, nos Estados Unidos, precisavam achar uma maneira de passar o tempo durante o período que o mar ficava assim mais fraquinho, sem onda. Daí uma coisa levou a outra e aqui estamos. Os fãs do surf do asfalto. Sacou? Surf e asfalto, Califórnia. Ficou bom, não? Tá bom. Então, os fãs do surf do asfalto vão poder acompanhar as competições em duas categorias: street com obstáculos e parque e pista. O street com obstáculos simula a realidade das ruas. Só usa bancos, calçadas, corrimão, rampas e tudo quanto é tipo de coisa para manobrar, para, para manobrar, para manobrar. Para manobrar, como se estivesse mesmo andando skate na rua. Já o parque e pista vai avaliar o desempenho dos atletas nas pistas de skate. Aquelas que parecem uma grande piscina vazia. O Brasil será muito bem representado nessa estreia com uma equipe de 12 skatistas. Uma das atletas é a caçula da delegação brasileira em Tóquio, a maranhense Raíssa Leal, que tem só 13 aninhos. Lembra dela? Uns anos atrás ela viralizou na internet andando de skate fantasiada de fadinha, rapaz. Olha só, que doideira. Selo fofura pra menina, vai. Gente, eu nem lembro o que eu estava fazendo com 13 anos de idade, quer dizer, até lembro. Olha, não acredita não, hein? A Raíssa é vice-campeã mundial em 2019. A competição de skate começa no dia 25 de julho, com o skate masculino. No dia seguinte, é a vez delas. E na sequência, tem a disputa feminina e masculina do parque-pista, cada uma em um dia. No total, vão ser 4 dias de competição, as classificatórias e as finais são realizadas no mesmo dia. Para agilizar, né? É isso então, galera. Não esquece então de ativar as notificações, dar like no vídeo e seguir a EBC em Tóquio, beleza? Valeu e até a próxima.